Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Caio Nobre. Meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo de dica de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso para vocês. Agora, para vocês encontrarem um arco poderosíssimo e lendário neste jogo delicioso, eu vou mostrar exatamente o que vocês precisam fazer para poder conseguir esse arco. Depois, eu vou mostrar para vocês no final deste vídeo também. Então, deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, galera. O primeiro passo, o ponto principal dessa missão aqui, destas missões, na verdade, é vocês fecharem todos os acampamentos rebeldes que existem no mapa. E eu vou mostrar para vocês aqui no mapa todos onde eles estão, beleza? Vamos aqui na primeira parte do mapa do Oeste Proibido, que está o vão, né? Assim que a gente. Assim que acontece a embaixada, na verdade, né? A gente vai encontrar um posto rebelde aqui e depois, logo, logo mais acima, a gente tem um acampamento rebelde. Esse aqui é o primeiro, beleza? E depois, um pouco mais pra frente aqui, ó, se vocês virem aqui no mapa e tal, mais pra metade dele, nós temos aqui mais um posto, mais um posto não, né, mais um acampamento rebelde que já está concluído aqui, perto desse pescoção aqui de cima, que é do ermos Radiantes, vocês vêm nessa montanha aqui especificamente, vocês vão achar mais um acampamento rebelde. E aí no deserto, descendo um pouquinho mais, bem lá embaixo no deserto mesmo, vai ter mais um acampamento rebelde, que é o Garras do Diabo. Para vocês concluírem, já está concluído também. Aqui, ó, o próximo não tá aparecendo esse símbolo de acampamento rebelde porque ele virou um acampamento de outra tribo assim que eu concluí ele, que é esse daqui, galera, ó. Esse alto charco no lugar desse ícone aqui, ó, vai ter um acampamento rebelde também para vocês dominarem, tá? Então esse daqui é o quarto acampamento rebelde. E por fim, mas não menos importante, nós temos aqui esse acampamento rebelde aqui em cima que eu também já concluí. Que é o Rocha Rompida. Ou seja, é um total de cinco acampamentos que vocês têm que concluir. Um, vamos lá, vamos contando aqui. Ó. Dois, três, quatro e cinco. Contando aquele ali de cima. Quando a gente fecha esses cinco acampamentos rebeldes aí... Vai ser desbloqueada uma missão chamada Primeira Forja. Ali, ó, a gente tem a missão de falar com o Errant, porque ele vai nos ajudar a achar esse local, esse último acampamento rebelde, para poder enfrentar a líder deles lá, que eu esqueci o nome agora, acabou de fugir, eu escutei agorinho o nome dela, mas acabou fugindo aqui. Mas nós temos que encontrá-la e eliminá-la, meus amigos. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Bora lá falar com o nosso querido Erend, para a gente poder concluir essa missão. E pegar este arco lendário poderosíssimo aqui, cara Pra poder incrementar o nosso gameplay Vamos lá, deixa eu ver aqui A entrada pra base é pra cá Conforme for, eu passo uns cortezinhos aqui, galera Pra ficar mais dinâmico Vamos lá Subiu Vamos lá então falar com o Herand Entrando aqui no acampamento. Ah, eu posso examinar o foco também que eu peguei num dos acampamentos ali do fi dos Filhos de Prometeus, mas vamos direto aqui no Arrynth primeiro. ...e conferir o foco que achei com os Rebeldes. Ó, vamos lá. Eloy, voltou. Eu posso te ajudar? Talvez. Se trata dos Rebeldes Tenecfi e dos Osseron. Sério? Isso não parece bom. Diz aí como eu posso ajudar. Vamos lá, ó. Filhos de Prometeus e tudo mais aqui, ó. Vamos aqui, pá. Eu descobri um grupo de militantes Osseron. Eles se chamam Filhos de Prometeus. Pelo visto, foram eles que converteram as máquinas para rebeldes Tenecfi. Eles conhecem tecnologias antigas e odeiam os Kaja como ninguém. Eles têm mesmo uma base. O lugar se chama Primeira Forja. Só precisamos achar. Primeira Forja? Acho que eu sei onde fica. Boa. Voltei a Ocasia para conferir como estava a vanguarda quando meu foco localizou o outro, um outro. Eu achei meio estranho aí e resolvi bater um papo com ele. Quando me viu chegando, ele fugiu. Eu alcancei e ele tentou esmagar o foco, mas ainda tinha dados nele. Um monte de locais e coordenadas. Um deles se chamava Primeira Forja. Não sabia o que era até agora. Muito bem. Nossa, me conhece. Perito em tecnologia. <risos> Você achou dados da sobre uma mulher chamada Sarah? A Sarah. É ela que tá liderando o grupo. Ah, oh, não. Lembra que o Durval tinha um bando de mercenários que retaliou contra os Karja? Ela era um deles. Primeira, mulher mecânica não veio a ter a própria forja. Mas quando perdeu a família nos ataques rubros, ela ficou mal. Muito mal. Achei que estivesse morta abatida por um dos caras do Maradi. Ela não tá. E ela quer vingança contra os Karja. Mas não vou deixar isso acontecer. Me manda as coordenadas, ok? Ah, peraí, Eloy. Eu vou com você. A serra é a última de um bando de assassinos que mataram a Ursa. Eu tenho que estar tá lá quando ela morrer. É claro. Manda a localização e eu aviso quando estiver perto. Tá bom, então. Vamos lá. Lembra de me mandar as coordenadas da base da Serra Eu aviso quando estiver por lá. Tô enviando agora. Não vou te decepcionar. Eu sei. Então, beleza. Ele vai mandar as coordenadas agora. Vamos esperar atualizar. E simbora lá para a primeira forja para a gente poder começar essa missão. Acho que a gente deve ir para um último acampamento que a gente deve ter que dominar. E aí sim a gente deve enfrentar a bichinha lá. Eu vou fazer um pequeno corte aqui então, pessoal. E lá volto. Vamos lá. Ó, já estamos aqui na fogueira, pessoal. Perto aqui da estufa, onde a gente faz a missão do Demeter, se eu não me engano. Bem aqui nessa fogueirinha. Vai marcar no mapa pra vocês, então é super tranquilo. Bora chamar o Erend. Oi, Erend. Tô perto da base da Serra. Pode vir aqui? A caminho. E aí? Bora dar uma surra nos Oceram malvados? Antes temos que dar um jeito de entrar. Não tem como entrar na sua rotina. Sua armadura é quase igual a deles. É? é? É. <risos> Danado. Ah! Vocês aí! Vocês estão mandando bem. Quem é você? O cara que pegou a Nora que é a Sarah tava procurando, tá vendo? É, não te conhecemos. Sutis, né? Você mandou bem. Vamos repetir isso. Vamos lá. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui agora. Encontre a Sarah. Uh... Temos que achar a Sarah e acabar com esse lugar. Não vai ser fácil evitar o bando dela aqui Mas eu trouxe o meu martelo Só não chama a atenção e faz o que eu mandar Pode deixar Vamos lá, vou fazer mais um corte aqui até chegar na Sarah Pra gente não perder muito tempo aqui matando esses inimigos, hein galera Bom, minha gente, ó, já eliminamos todo mundo aqui dentro do acampamento Agora a gente chegou nesse portão aqui pra poder encontrar a Sarah Vamos ver Isso parecia uma armadilha. Ih, Cuidado, rapaz. Eloy. A Cera é louca por armadilhas. E você continua louco pelo som da sua própria voz, gente. A Cera. Não é a hora de você chegar até aqui, Eloy. Eu acho que não. saída. Eloy. Deve chegar de algum jeito. Ok. Eloy. Uma corrente de ar aqui. Tem que ter outro caminho. Mas não tem como a gente passar. Aguarde, confie. Vamos lá então, galera. Ó, eu vou dar um fazer mais um cortezinho aqui para a gente poder já chegar na serra lá, pra poder enfrentar. É, ó, o Eric, ó, Às produção. vezes eu sou. Alguma coisa. Aí, gente, ó, saímos da caverna. Acho que chegou o momento, hein? Vamos lá. Oh. O passeio deve ter sido ótimo. Você não vai terminar o que o Durval começou, Acero. Acabou pra você. Engraçado. Até parece que estava lendo a minha mente. Eita, Eita nós. Nossa senhora. Nossa. Essa batalha aqui vai ser longa, meu povo. Meu Deus do céu. Agora é a luta só contra a Sarah, hein? Vamos lá. Chega aí, eu mano. Não, não. Ah, que fosse meus dados ah, aqui, velho. na sua cara, hein? Ah, Sai ah, ah, daí, Eren! Um uh. uh. ou... um... Essa é a uh. Pode massacrar a moça, peraí! <risos> ah, droga! Vou <risos> mais. Ah, agora você já era, fia! Bora falar com o Arrant pra gente vai finalizar a missão e pegar o nosso arco lendário. Ó, oh, o Grant quer falar comigo, não, velho? Ué, pera aí, mano. Fala comigo aí. Ué? O cara quer falar comigo, não, velho? Fala comigo. Menos agora ela não vai ferir mais. Tudo bem? Os ataques rubros. A morte da minha irmã, o exército da serra Parece que a carnificina nunca acaba. Nem a dor que ela causa. Espero que seja o fim dessa vez. Idem. Mas você mandou bem. É sério. A gente não teria vencido sem você. Ah. Que bom que pude ser útil. Dessa vez, pelo menos. E aí, vamos voltar? Pode ir na frente. Queria explorar a área primeiro Garantir que a Sarah não deixou nenhuma surpresa pra trás Tá bom Até mais tarde então Pela Forja, uma cerveja Beleza Depois de conversar Com o Erend A gente tem que voltar lá no corpo da Sarah A gente não pode deixar isso passar E lutear o que tem nela Ah lá, ó Beleza! Conseguimos, lá, você pôs modificações de arma, traje não usadas, quando a gente vem aqui no nosso inventário. Olha só que maravilha, rapaz! Arco de caçador lendário, flagelo do sol, com munição de fogo, gelo e ácido. E olha o dano desse negócio, meus amigos, olha o dano dessa parada. Esse lança-dardo que eu tava usando aqui é o que a gente fez no último vídeo, aí mostrando pra vocês. Onde que pega e tudo, vocês viram o tanto que esse negócio é eficiente. Agora a gente tem um arco de caçador aqui também, Para poder utilizar nas nossas missões. Vamos lá, deixa eu pegar esse arcozito aqui. Eu tô com um arco de caçador de emissário, que é muito bom. Com munições normais, eu vou trocar. Depois eu acerto direitinho aqui, ó. E cá estamos, meus amigos, com o nosso querido arco lendário aqui, rapaz, ó. Vou botar aqui só no modo foto para vocês verem, que delícia, ó. Olha a coisa mais linda, rapaz. Olha a coisa mais linda. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho de dicas de Horizon Forbidden no West. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês curtiram esse arco, se vocês já pegaram, se vão pegar. E deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando também desses vídeos de dica. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais e Fomos, meus amigos.